José, o Oi. senhor é mineiro. Sou. Mineiro é só gente boa, né? Graças a Deus. E meu pai era gente boa, minha mãe é ótima ah, essa pessoa. José Rodrigues. Da Silva. E o pai do senhor, como que chamava? Meu pai, ele morreu antes de eu conhecer ele. Mas meu pai, teve outro pai de criação que se chamava José Giovesso Gomes da Silva. É meu pai. Ele era o São Roque de Minas. São Roque de Minas? É. E a mãe do senhor, qual? Norvina. Norvina? É um nome meio difícil, né? <risos> Norvina? Muito trabalhadeira. Muito trabalhadeira? E muito trabalhadeira e muito caridosa, Ela era um pouco espírita, sabe? é Não tem, ó, que coisa boa. O, o senhor morou em São Roque de Minas até que idade? No São Roque de Minas, para dizer a verdade, eu morei lá nem um mês. Porque lá, eu fui lá, só fui, batizei lá, porque... Onde, onde eu nasci, eu tinha que ir lá para poder batizar, sabe? Aí eu, fui, aí eu fui crescendo, fui crescendo na roça minha fazendo fazenda, né? E aí, aí a gente veio fazendo pro do Glória. Survão do Glória sabe, né? Sim. Tinha só oito anos, eu vim de lá, só para entrar na escola. Aí, aí apareceu um homem lá que fez uma chaca para o meu pai. Ele falou assim, a ah, chácara não quero não. Ele falou assim, ah, mas meu, meu sogro lá tem uma chácara lá que é uma fazendinha. Lembra que eu estava lá? Oh, aí essa me interessa. Aí já mandou pra, pra Delfinópolis. O senhor ficou morando até que idade em Delfinópolis? Até a casar. E casou lá em Delfinópolis? Casei lá com a mãe, a mãe é mais bonita que tinha lá. A Dó Machado da Silva. Como é que era o nome dela? Dinorá. De Dinorá? De é. Machado, porque o pai dela se dava um machado, sabe? Certo. Da Silva pegou do senhor. Eu namorei em casa. Com duas piscadas eu fiquei em dela. Que beleza! Então era para casar mesmo. Duas piscadinhas. Um pra lá e outro pra cá, assim. Ela piscou pra mim, eu pensei que era uma brincadeira. Quando eu postei, eu voltava pra eu piscar. Eu falei, você piscou pra mim, por quê? porque eu queria namorar com você. Aí... Aí é? Falei, então, você quer namorar para casar ou só vou namorar? Ela falou, Se você quiser casar, eu caso. Eu falei, eu quero. Vou morar com seu pai, se ele deixa. Eu falei, o padre a gente boa demais, você pode casar amanhã. É. E o senhor ficou casado quanto tempo? Eu fiquei. Infelizmente, ela morreu muito nova, porque deu câncer nela, sabe? Ela de gente tudo dá câncer, sabe? Essa De é. Luísa. É. Lá de Devinor. Certo. Deu o canso dela matou ela. Não tem jeito. Quantos anos ela tinha quando faleceu? Quando ela faleceu, ela tinha só 32 anos. Mas o senhor tirou quantos filhos com ela? Muito mais, quatro, é quatro, menos da metade. Eu tirei duas mulheres e seis homens. Uai, coisa boa! <risos> um, um é o Jânio. Doutor Jôni. E o doutor Johnny criou, sabe quem salvou ele? o Nossa senhora da parecida. Ele quando era novinho, ele caiu no.. Eu tinha batado um porco, eu gosto de matar um porco em ele... casa, o dele bateu, no quente, assim, eu muito, a budinha dele bateu, matei são... a quente assim, batia a mão a... na a... a... bundinha dele rapidinho, a cebundinha dele cor tudo lá embaixo. Aí eu levei no médico e falou assim, a criança dessa idade não, não escapava, não. Aí eu baixei o pé no chão e até hoje eu tenho vontade de chorar quando eu lembro. Sabe? É, é. É uma, uma história também. emocionante. E pedi assim, Nossa Senhora e Jesus Cristo. Se essas crianças foram nascer para ser uma grande pessoa e fazer só o bem, deixa de viver. E eu abri a mão na palavra e obrigado a Nossa Senhora. É. Aí a minha, chuva, minha chuva chorando nosso filho assim, vai morrer, eu falei, por quê? Fale, não vai não, ele tá garantido, já havia Nossa Senhora na palma da minha mão. Hum. Eu, eu fui levar esse milagre lá na igreja de Nossa Senhora, aqui. É. o o, o, o sou José, oi e o nome dos outros filhos do senhor, como que, como que chama os outros filhos? Eu, o teu homem, Walterir. E mais quem? o povos Vixe, vixe. Então <risos> é, Não. Tem mulher um é só duas, sabe? O nome dela. Uma é advogada lá do doutor Jones, sabe? Sim. É... Como é que é, é, é. Eu pus o nome dela, daquele homem que morreu de acidente, o governo, sabe? Por isso que eu pus o nome esse nome dela, é. sabe? Mas que coisa boa! O senhor falou, o senhor engordou porco para matar? Hein? Engordou porco? Eu engordei muito porco para vender, para matar, para vender também. usei vender, eu levava lá no estado de Minas, lá embaixo, levava porco lá para vender. Porco gordo, sabe? Eu sou, e... eu sou trabalhador. E guardava porco com o quê? Bilho? Eu encontrava comida, mas comprava gordo também, porque eu sou olho um porco assim e falo, pesa tantas arrubas e manda bater, não erra é nada. Não erra nada. Eu tenho peso no olho. Isso é coisa boa. Eu comprava, é, uai, eu comprava um porco assim, eu quanto saquei lá. Eu piro tanto. Olhava o porco e falava assim, tá feito? Tá feito. De conta aqui, o senhor andou muito a so and cavalo? <laughs> Andou muito, muitos anos na casa. Ouvi só dois cavalos que eu tinha ainda na fazenda, quando eu vi de fazenda. Mas eu andei a cavalo é. muitos anos. Era mansador de burro também. Mansador de burro? Upa, Isso velho. Eu sou é. bom também, ainda. Ô, Sou Zé, quem eram os irmãos do senhor? Quem? Irmãos do senhor. Engraçado. Eu, eu, eu, eu, eu para dizer a verdade. O senhor conheceu quando Um me mesmo. É. Eu não tenho irmão, porque eu, eu, eu nasci assim, eu não sabia quem era meu pai, sabe? Minha é. <risos> mãe deu é. faiada lá, né? É. Aí, mas aí eu tinha um irmão chamado Val Gomes, esse era esse, esse é irmão mesmo, porque certo. minha mãe não tinha faiado, tinha arrancado do é. marido de verdade, é. <risos> ela não tinha que estar tá antes é. do movimento. <risos> o senhor está com 93 anos. Hoje. Vou fazer agora em fevereiro. Já, é, é, é fevereiro mesmo? Janeiro. É, é, fevereiro. 93. 93. O senhor tá bom demais da conta. Hein? O senhor está bom demais. Cabeça boa. Cabeça boa. E se o tratar de trabalhar. -se, Segunda-feira eu levo o dinheiro para o senhor, você pode guardar com o dinheiro chega lá. Pode voltar ela. O senhor é do tempo antigo? Hein? O senhor é do tempo antigo? Não, porque meu pai. Me ensinou, esse que me criou, sabe? Sim. Homem oh, afiada, eu diria, se você fizer negócio, você fica preparado. Ah, foi fácil. <risos> Mas eu tinha um homem lá dentro do que eu, ele emprestava dinheiro, eu chegava e precisa. De... Ele é muito rico, né? É. você tem 50. Eu pedi, quando eu falei que faltava 50 mil reais para ele pagar a conta, né? É. Aí eu falei, eu, eu sabia que o homem pensei que ele não tinha dinheiro, né? Aí eu contei para ele, eu, falei, eu vou dar a que eu me emprestasse 50 mil. Ele falou, por que você vai lá? Eu falei, que eu, eu, eu tenho uma pessoa lá aqui, assim, eu fiz 50 mil. Ele disse, como eu tinha visto a vida Fazenda, não sei, Você só por isso que você vai? Eu falei, só por isso, não tem o dinheiro aqui, a gente te empresta. Mas, escuta, mas quantos dias você me dá de prazo? Ele falou, não, você pode usar o dinheiro, o dia que tiver prazo, eu te ensino com 30 dias para você pagar. Eu falei, então se você tiver confiança, você pode ficar tranquilo. Que eu vou te pagar antes dos 50 dias. Aí, eu não sei de dinheiro, 50 dias, né? Aí eu fui lá no, no meu amigo lá de Défirópolis. Eu falei, eu preciso vir cá buscar 50 livros. O senhor vem, vou buscar o dinheiro. Aí, ó. Foi muito bom conhecer o senhor. Hein? Foi bom conhecer o senhor. Foi, foi bom conhecer e, e registrar a história do senhor. O um vencedor. Porque a gente é assim, ó. Quando pelo direito as coisas não fazem. É. Meu pai me ensinou isso. ó, Meu pai foi morar lá em Páscoa, assim, eu, eu tinha um costume, hoje eu ficava bem dizer, né? Eu tinha um costume ainda né, da prova de vendia o costume para ele. então não deu muito certo aí, foi para Páscoa, deu um costume para o meu, meu filho. Nós foi para lá, para Páscoa, comprou um lotes, sabe? Ele fez casa, ó, entrou dinheiro pra danar. Eu ganhei um dinheiro bom mano. José Rodrigues da Silva. Da Silva. É. Eu acho que eu tenho história com o senhor. Hein? Eu acho que eu já guardei a história do senhor. É? É. Um dia ali perto da igreja nossa São Sebastião. Ah. São Sebastião. E outro dia o senhor estava com o filho do senhor lá na feira. Na feira, né? É. Então, lá na feira da Major de Cássio. Então. O senhor teve fábrica de sapato aqui? Eu tinha fábrica de sapato, justamente também, você está lembrando certinho. Eu tenho a história do senhor já gravado lá. Hein? Eu tenho a história do senhor. É, ó. É. Aquele é sapato, eu já muita gente. Eu sei um, um, um, o senhor viu o Gilson, né? Sei. Ele, ele, ele não deve não, também, o Gilson. O senhor falou que é meio parente dele? Não, eu não sou parente. É, mas conhecido. Muito amigo, desde lá que ele chamava, tinha uma família de Tumê lá, ele chamava Chico Tumê, sabe? Chico Tumê. Oh, oh, qual que é seu nome? Lila. Lila, eu já guardei a história dele, é, <risos> mas ele estava mais novo, 80 e poucos anos. É, não, estava é, mais não. novo, aí que aconteceu. O senhor, daqui uns dias o senhor está fazendo 100 anos. Não, eu, eu tenho direito de viver 100 anos. 100 anos. Sabe Cê... por quê? É. Porque eu rezava uma oração, quando eu Eu, eu rezava até hoje essa oração. É. Quem reza essa oração 100 vezes tem direito de viver 100 anos. Como que chama a oração? Sexta-feira da paixão, sua santa divindade. reza essa oração 100 vezes tem direito de viver 100 anos. 100 anos. É... <risos> é isso aí, viu? Eu estou contente de conhecer Sempre o senhor. Você gravou, né? É, gravei mais uma vez. Como é o nome do senhor? Ronaldo, pastor, pastor Ronaldo. Ronaldo. Ó, Foi, foi prazer um prazer. Conhecer, Deus abençoe o senhor. E abençoe nós dois. É. O filho dele que tem fábrica de calçado, como é que chama ele é lá? Hein? Como é que ele chama o filho? O Jane. Jane? É. Ó, Deus abençoe o senhor, viu? O senhor também. Agora eu vou filmar o senhor... Caminhando. Oh, se o senhor quer tomar um café comigo, aqui na Macron as portas aberta, abertas na hora se o senhor quiser, viu? Falou, obrigado. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu. Vamos lá. Aí ó. Aí eu vou filmar o senhor caminhando. Tá bom. Aí, ó. Eu acho que eu já guardei a história dele. E ele tá caminhando. Aqui na Vila Nova, havia é a escola já Bíblia, já cheguei o estação presente aqui.